E aí, Clã Sheldon, aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com o Kunai. Metroidvania sensacional para PC e Nintendo Switch. Por enquanto, hoje a gente vai tentar obter uma arma. Essas armas aí que estão ao fundo, ele está segurando, por sinal. Muito bem, fomos reconstruídos, né? No último vídeo a gente obteve o pulo duplo e o shuriken. Olha que belo shuriken. E aí com isso, mais upgrades. Muito bem, vamos ver quem que é o líder aqui e a gente já vai para uma área interessante aqui ainda não é possível passar a gente precisa de uma árvore para quebrar rochas mas está longe ainda viu ó que a gente já vai conseguir o acesso da fábrica será que é isso ó ó tá aí o mec ó seu tablet começou a tinir sei lá É muito simples, só manter a distância e tomar o dano quando ele for e voltar exatamente. É, é isso. Penduradinho, enquanto ele dá esse ataque, a gente re... revida aí os tiros, né? Sem muito efeito. Vai dando pancada nele. Ou oh, esquecemos completamente deste ataque. Só tem três ataques a gente se esquecer. Desejo uma certa paciência. Mas está resolvido aí. Só precisa ter paciência. Aqui a gente vai continuar indo para o lado errado Porque não é pra cá que tem que ir Nós teremos que subir Mas a gente está fazendo esse caminho por um motivo muito especial Vocês já devem estar escutando um barulho diferente De magma A gente vai puxar esse bagulho Abrir a escotilha e aí o magma vai fluir, com isso a gente pode ir no ferreiro, o que o chefe vai falar pra gente, a gente pode ir no ferreiro é, melhorar o nosso equipamento, primeiro upgrade custa 800 moedinhas vermelhas, bastante caro, né? bastante caro, pegando aqui um, uma capinha de tablet, Interessante, né? Não é tão longo o caminho quanto aparentava ser nas primeiras. a nossa primeira empreitada. Só pra. olha só. Tem uma passagem secreta aqui. Mais um fragmento de coração que a gente não acha ruim. A gente ainda não completou 4, hein? São 12 ao todo no jogo. 12 fragmentos, né? Ah, muito mais legal um chapéu. Agora tem que ir pra cá. A gente vai deixar o upgrade pro final do jogo, né? Porque. Final da gameplay. Gameplay provavelmente vai ter uns 30 minutos por aí. Ó! Agora a gente tem acesso ao que estava fechado ali, ó. Fábrica assombrada e também tem uma passagem ali em cima. Talvez a gente. A ter acesso muito bem de volta à fábrica abandonada na verdade é a fábrica é assombrada né a gente vai subir e logo logo a gente já encontra aqui ó onde dá para jogar o Shuriken, uma área totalmente nova hum. Esse inimigo aqui é enjoado, ele vai explodindo, tem que acabar com ele o mais rápido possível. Também agora tem esses pesos que é uma tristeza. Todos os inimigos são muito mais pesados. Vamos para cá. Nem queria mesmo. com alguma cautela, o nosso primeiro save salvo e recarregado a gente encontra o pessoalzinho tá vendo? olha que louco tipo um robô gigante ali pra gente a gente vai ter que ativar tem duas passagens Só vamos. Tem um upgradezinho? Vamos usar no upgrade? Será que a gente vai? Não, não vamos. Vamos tentar escalar. Deu certo? Podia ser um coração, hein? Ae, somos o quarto pagamento Ih, coração extra. Eu não me canso da carinha feliz do bichinho do tablet. Se eu não me engano, a gente enfrentou o chefe aqui, né? E a gente esqueceu de pegar o baú. bem falar aí nos comentários. ver aqui é spin chifrudinho. esperava que teria algo e não tem a gente por aqui Eu acho muito legal o barulho do modem. A interferência, né? É igual quando o telefone fica perto de aparelhos, né? Tem uns robôs fantasma. São bastante inválidos também. Ó, tem que deixar ele ficar tangível. Tá batendo, cara. Ficar um safe e vamos explorando. Eu acho que este mapa ele é mais tranquilo assim, sabe? Não dá para se perder muito. O. Oh. Oh. Tudo mais ou menos certo, não era bem essa intenção, mas tá bom. Tem muito dinheiro. Beleza, dá pra ativar o. Para ativar o campo minado com shuriken, Tem que refazer toda essa parte, será um terror. Uh, que bom, save! <risos> Naorinha, hein? Oh! O que é que ó? Nossa, vai, vai, vai, vai, vai! Tem que ir por cima, Eduardo A gente vai por cima, temos aqui? Mais um bolo, eba! A gente encontrou muitos, cha... muitos chapéus hoje Isso é legal né? Desentupidor Não me agrada essa tela tremendo toda hum. Nossa! Beleza, vamos voltar aí à área com múltiplos inimigos. Vamos ver o fantasma, mais dinheiro. O bom é que você pode morrer quantas vezes quiser, que não perde o dinheiro Aí... Abrimos uma passagem Abrimos mais uma passagem E um save ainda bem É bem farto de save esse jogo viu? Eu gosto de muito sofrimento, eu gosto só de me divertir. A área é um pouquinho enjoada. Caminho da dor, né? Fazendo escola. Oh, né que dá pra... o povo de Amplion nele Hum, esse bicho Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa, nossa É muita serra Nossa. Sabe o que significa safe? Que a gente deve estar próximo de chefe. Ou não, né? Eu com bobagem. <risos> a gente tá no chefe. Mas antes disso. Olha okay, que legal. Tá as armas. As pegadas nessas. Metralhadoras parecem combinar perfeitamente com minhas mãos. Bichão mesmo Taí, tá aí, Chefinho. é bem devagarinho no começo e depois a coisa vai complicando exponencialmente e a gente vai carregar Agora ele atira Bem resolvido o problema dos bichinhos, a gente vai... Vamos aguentar daqui no outro campo Ainda desviando as balas com tranquilidade E lá vem Vem ainda mais rápido, quase, hein? Será que vai dar? Aê, derrotado, ficou incandescente e explodiu. Conheço o cofre ali ó, que estava cheio desses trecos grudados nele, abriu. E isso dá acesso à última área do jogo que não faremos agora. Ah não, de novo a gente fez isso. <risos> Ficamos no. Isso aí é um. Algo para o desenvolvedor aí que dá uma corrigida né, o diálogo fica na metade da tela, não dá pra dentro. O que, que faremos agora? Vamos até aquele S e a gente conclui o vídeo de hoje Um save Olha, eu sinto falta de um fast travel nesse jogo Mas talvez com o fast travel ficaria ainda mais curto o jogo Chegamos aqui no mecha. mecha Labs. Já estava construído, isso deve ser a espaçonave mais legal de todos Depois de ganhar acesso a esse mecha, temos outros problemas a entrada de energia diferente do que nós estamos acostumados, parece que o núcleo de algum tipo no, no centro cabe um núcleo de algum tipo no centro. Eu acho que a gente precisa de gerar, gerar um muito, muita energia. Né? Ouvimos que tem, mas recentemente ouvimos é, relatórios de é, picos de energia na cidade. Não está escrito de energia né? Talvez valha a pena conferir Então a próxima área A cidade Acho que a gente não vai para a cidade A gente vai voltar Lá na base Aqui a gente vai falar com o um senhorzinho Obrigado, muito obrigado Meu amado Minha forja amada está funcionando novamente Agora me empresta essa katana. Essa catana. Olha só que legal, a gente arrumou a forja pro cara e ele está cobrando 500 créditos da gente para fazer upgrade na nossa katana. É brincadeira, né? Capitalismo tá demais aí, cara. Pelo menos o primeiro upgrade na faixa, né? Poxa, a gente fez de graça pra você. Ah é! <risos> Cuidado que essa lâmina está o dobro do afiada em dobro. Bom, acho que é isso. A gente obteve as metralhadoras. É CMG, na verdade, né? Mas é CMG. O que significa metralhador? E... Conseguimos alguns chapéus. Eu estou com um desentupidor na cabeça. E também... Abrimos aí a última área do jogo. Agora só precisamos ir na cidade, né? Fizemos o upgrade da arma. Tá ótimo por hoje. Tá aí, pessoal. Kunai. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. da nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de tá estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade.